Quando na sua vida, o excesso de obrigações e responsabilidades está em um nível que precisaria de no mínimo três de você para dar conta de fazer tudo o que deve, saiba que essa sobrecarga estará te afetando de inúmeras formas diferentes, na sua saúde e no seu psicológico. E neste vídeo, irei comentar sobre quais são os 7 sinais que indicam uma sobrecarga e que está na hora de você desacelerar um pouco. Mas antes de darmos início, caso ainda não seja inscrito em nosso canal, peço que se inscreva desde já e deixe o seu like também, por favor. E sem mais enrolação, vamos direto ao que interessa. O primeiro sinal claro de uma sobrecarga é quando você passa todos os dias da semana com o corpo fraco, sem contar as dores de cabeça e até mesmo a sensação de choque. Pense, se todos os seus dias apresenta a repetição das mesmas dores é melhor se acalmar um pouco dessa rotina e procurar entender sobre o que esses sinais se tratam, pois talvez você possa estar a um passo do abismo se continuar como está. Então perceba que insistir em progredir quando seu corpo está dizendo não pode levar a um evento potencialmente nocivo a você. O segundo sinal claro de uma sobrecarga é quando você já não mais suporta aquela rotina. E meu amigo, nesse ponto, tudo relacionado a seu emprego ou curso profissionalizante, da ânsia e aversão. Aquilo já não é mais visto como algo necessário para o seu desenvolvimento, mas sim como um fardo. Você se sente preso em uma rotina e o pior não se sente confortável em arriscar deixar aquilo, pois as pessoas criticariam você ou mesmo existem membros da sua família que dependem desse sacrifício seu, compreende? Nesse caso, se não aguentar mais as situações cotidianas, procure se desvincular aos poucos daquele ofício, e lógico, de forma sempre estratégica, para que não se afete com isso, com peso na consciência. O terceiro sinal claro de uma sobrecarga é a exaustão da sua mente pela velocidade que esta deve funcionar. E aqui lhe darei um exemplo para que fique mais claro. Imagine que está conversando com um amigo, ou mesmo, escrevendo uma mensagem pelo celular. Porém, você não consegue formular uma simples frase daquilo que deseja dizer, e quando consegue, é com muito esforço e tempo, podendo mesmo assim sair mal formulada, confusa ou ainda escrita errada. E sim, essas dificuldades podem estar ligadas a algum tipo de sobrecarga mental. Portanto, identifique aonde está a causa desse problema. No nosso exemplo, o momento em que está mais pressionado a manter a sua concentração e perceba se realmente esse esforço não está prejudicando a sua saúde. O quarto sinal claro de uma sobrecarga é a sua instabilidade moral. Você vai de um polo ao outro muito facilmente. E cara, nesse ponto, pare um pouco e reflita, pois esse sinal pode indicar que o seu bem-estar social e psicológico está comprometido ao fracasso. E caso continue com esse comportamento, sua vida vai de mal a pior em instantes. O quinto sinal claro de uma sobrecarga é quando você já não vê mais graça nas coisas da vida. Já nem sequer se importa mais em contemplar a vida. E as coisas que te fazem se sentir feliz são bem poucas e limitadas. E cara, se você está triste a esse ponto, tenho a obrigação de te lembrar sobre uma coisa. Gratidão seja mais grato ao que você tem e ao que você é, pois muitas pessoas desejariam estar nas suas condições de vida. Compreende, se há uma única coisa que deve aprender com esse vídeo, é que o dia de hoje se acaba e o amanhã se inicia, e com isso tudo passa. O passar do tempo é como a cachoeira que lava sua alma, pois traz mais esclarecimentos e compreensões para que possa aprender a viver da maneira correta. O sexto sinal claro de uma sobrecarga é quando você passa a evitar conversar com as pessoas sem ter nenhum motivo aparente para isso, simplesmente porque não deseja mais. É verdade que existem pessoas mais fechadas a esse ponto. Porém, esse comportamento desde sempre é uma característica de suas personalidades. Agora, se você é uma pessoa mais sociável, extrovertida e conversadora, e do nada essas qualidades se tornam inconvenientes para você, é melhor parar para analisar o que está acontecendo e causando isso em sua vida. Pois possa ser que por conta de algum tipo de sobrecarga, este esteja conseguindo tirar os seus prazeres. E o sétimo e último sinal claro de uma sobrecarga são as dificuldades para dormir. Você já não consegue tirar uma boa noite de sono, sem sequer acordar duas ou três vezes na noite. E até mesmo, aquele cochilo da tarde, quando é possível tirá-lo, já não é mais saudável. Pois você está tão acelerado que quando se deita, sente batimentos fortes do seu coração que o impedem de dormir. E sim, isso costuma ser um sinal claro de estresse excessivo e, em muitos casos, por sobrecarga de atividades. Esses sinais destroem aos poucos a sua saúde, além de jogar a sua disposição pelo ralo. Então vale a pena restaurar a sua paz e não se permitir ser a causa de suas dores de cabeça. E bom, espero que essa mensagem possa te ajudar de alguma forma. Se gostou, se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações, por favor. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço do Jovem Cultural e te vejo no próximo vídeo.